Conceitos pagãos e místicos que giram em torno das comemorações do Ano Novo ou Réveillon. No ano 46 da era cristã, quando o imperador romano Júlio César decretou dia 1 de janeiro como dia de Ano Novo, consagrando o mês de janeiro a Jano. Dessa forma, a palavra janeiro é oriunda de Jano, Deus pagão dos portões. E do começo. Sendo assim, sobretudo no mundo ocidental, comemora-se tal evento até os nossos dias. Jano, o deus romano das mudanças e transições, é representado com duas faces, uma das quais olhando para o passado e a outra voltada para o futuro. A celebração desse dia ocorre geralmente entre todos os povos que possuem um calendário anual, podendo, no entanto, a mesma ser celebrada em ocasiões diversas, em consequência das diferenças existentes entre os calendários, nas mais diversas culturas. Você sabia que o ano novo se consolidou na maioria dos países há aproximadamente 500 anos? Entretanto, desde o calendário babilônico, que surgiram aproximadamente a 2.800 anos antes de Cristo, até o calendário gregoriano, o Réveillon mudou muitas vezes de data. A primeira comemoração que se tem conhecimento, chamada de Festival do Ano Novo, no governo da Mesopotâmia, por volta de 2.000 antes de Cristo, na Babilônia, a festa começava na ocasião da Lua Nova, indicando o equinócio da primavera ou seja, um dos momentos em que o sol se aproximava da linha do Equador, onde o dia e a noite têm a mesma duração. Os Asírios, Persas, Fenícios e Egípcios comemoravam o Ano Novo no mês de setembro, especificamente no dia 23. Já os gregos celebravam o início de um novo ciclo, entre os dias 21 e 22 no mês de dezembro. Os romanos foram os primeiros a estabelecerem um dia no calendário para a comemoração desta grande data. Para eles, ou seja, para os romanos, o ano começava em 1 de março, mas foi trocada em 153 a.C. para 1 de janeiro e mantido no calendário juliano, adotado em 46 a.C. Contudo, em 1582, a Igreja consolidou a comemoração quando adotou o calendário gregoriano. Alguns povos e países começaram em datas diferentes, por exemplo, ainda hoje, na China, a festa da passagem do Ano Novo começa em 6 de janeiro ou princípio de fevereiro. Durante os festejos, os chineses realizam desfiles e shows pirotécnicos. Já no Japão, o Ano Novo é comemorado do dia 1 ao dia 3 de janeiro. Já a comunidade judaica tem um calendário próprio e a sua festa de ano novo, chamada de Rosh Hashanah, festas da trombeta, dura dois dias do mês de Tishrei, o primeiro mês do calendário civil hebraico. E o sétimo mês do calendário religioso desta religião, sendo assim, as comemorações ocorrem em meado de setembro, ao início de outubro do calendário gregoriano. Já para os islâmicos, ano novo é celebrado em meados de maio, marcando um novo início. A contagem corresponde ao aniversário da igira em árabe, imigração, cujo ano corresponde ao nosso ano de 622, pois foi nessa ocasião que o profeta do Islã, Maomé, deixou a cidade de Meca e estabeleceu-se em Midim. Por que vestimos de branco no reveillon? O branco simboliza essencialmente a paz. Esse costume vem da África, quando as tribos africanas utilizavam essa cor para representar a purificação espiritual e também para homenagear a emanjar Maria, e o seu filho Oxalá, Jesus. Isso no secretismo religioso, eles faziam isso na virada do ano. Já no Brasil essa tradição teve início no local onde se comemora o Réveillon mais famoso do mundo, isso é, a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E a influência está diretamente ligada à comunidade africana visto que, em meados dos anos 70, praticantes do candomblé tinham o costume de comemorar a passagem do ano na praia mais famosa do Brasil. E eles trajavam roupas brancas e ofereciam flores para Iemanjá, rainha dos mares, segundo a cultura afro. Qual a origem de pular as sete ondas? Essa simpatia de pular sete ondas na véspera do ano novo, presente há tempos na vida de muitos brasileiros, está diretamente ligada a Umbanda. Tem como intuito de homenagear Iemanjar. Iemanjar é um orixá feminino, considerado por muitos como a rainha do mar, e recebe diferentes nomes como Inaê, Isis, Maria. Macumã, Princesa do Mar e Tantalunha. Mas você deve estar se perguntando, por que pular exatamente sete ondas? Por que sete? Porque sete é um número considerado bastante espiritual, além de representar Oxalá, filho de Emanjá. Portanto, as pessoas pulam as sete ondas no mar, acreditando-se que tal pessoa, invoca os poderes de Amanjá para abrir caminhos para o Ano Novo que está chegando. Por que abrir champanhe no Réveillon? Historicamente, a bebida borbulhante é associada com a festa luxuosa da realeza europeia. A partir da Revolução Industrial, com o início de uma cultura de consumo em sociedade, a imagem do champanhe começou a ser trabalhada para simbolizar a incensão social entre a classe média, depois da Revolução Francesa. Primeiro passou a ser utilizada para substituir rituais religiosos, quando um barco era inaugurado, por exemplo. Em vez de chamar um padre para abençoá-lo, como era costume anteriormente, as pessoas começaram a usar o champanhe em substituição à água benta. O costume estendeu-se para batizados, casamentos e hoje nós encontramos tal costume até entre os vitoriosos da Fórmula 1. Por que soltar fogos e fazer muito barulho? No mundo inteiro, o ano novo começa entre fogos de artifícios, apitos, gritos de alegria, a tradição é muito antiga e segundo uma crença popular dizem que servem para espantar os maus espíritos. Visto que existe uma lenda chinesa que diz que os fogos de artifício conseguem espantar demônios. Agradeça sim ao Criador. Pelo privilégio de mais um ano usufruindo da dádiva da vida que Ele te concedeu. Mas cuidado com o modo que você faz tal celebração para não afrontar o Todo-Poderoso.